Muito boa tarde, nós apresentamos também um voto uh, relativamente à, à questão do, do primeiro aniversário da guerra da Ucrânia, infelizmente já, já passou um ano, uma guerra que já gerou milhões de desalojados, milhares de mortos um, e que, e que tem, temem perdurar. Do nosso ponto de vista, é um erro fazer uma equivalência entre um agressor e um agredido. A verdade é que... Uh, Podemos, e nós também apelamos à paz e também queremos que possa haver paz, mas se a Ucrânia parar de lutar, vai desaparecer. Se a, Rússia, se a Rússia parar de lutar, vamos alcançar a paz. E portanto nós temos que ser claros nisto, não podemos apelar à Ucrânia que desista simplesmente de lutar. Porque a Ucrânia tem também o seu direito à autodeterminação, tem o direito a fazer as suas escolhas, a querer pertencer à União Europeia, a querer também embarcar num projeto que é também o nosso. E, portanto, uh, apesar de nós estarmos, num, enfim, num caminho que é é difícil um caminho para a paz e reconhecemos-o, mas esse caminho nunca pode ser através de um apelo a uma desistência. Portanto, nós apresentamos aqui um voto para condenar novamente sem qualquer tipo de reservas a invasão da Ucrânia, a exigir e pedir à Rússia que saia do território ucraniano que está a ocupar neste momento e também saudar aqueles que também na Rússia se manifestam contra esta guerra, porque há muita gente na Rússia que também não não, não é favorável uh, a esta guerra, é uma guerra que é do regime de Putin e que é do senhor Putin e, os, enfim, e a oligarquia russa é que pretende e quer continuar esta guerra e portanto nós sabemos bem de que lado uh, devemos estar uh, nesta, nesta, enfim, nesta, nesta luta e nesta, e nesta defesa daquilo que são os nossos valores, os valores de democracia, os valores uh, que entendemos como europeus e como universais e que estão na, na, na carta das, das Nações Unidas. Obrigado.